Panda lá, tava subindo, liguei pro Panda Panda falou, tô descendo Aí tinha um cara lá, tal, de borboleta Filho da puta, pô Tu ah, conhece ele, Lenda? Conheço Porra, uma arrombada, aí tipo assim eu Tava eu e meu mano, a Zap. Aí, o WhatsApp Eu tipo, tava fumadão, tá ligado? Cruzei o braço aqui pra sentir a maresia Tá ligado, mano? Ele Aí o WhatsApp, pô, tá descruindo o braço aí, mano Aí eu falei, quer me diminuir a Zap? o WhatsApp O WhatsApp é um amigo meu Aí ele foi e se meteu, porra é, baixa a bola, tá, tá na tua casa não, não sei o que, sendo que eu nem tinha falado com ele. Aí desceu lá, o Tucano lá, mano, meu primeiro, me botaram lá, na parede lá, Sarrado. Perguntaram, primeiro, e bagulho. Me botaram na parede. botaram uma ah. pergunta na tua boca, né? Não, tá maluco, jeito homem, mano. Aí me botaram pra descer igual vacilão, Sarrado. Vai lá, ô, cuzão. Não olha, pra... um amigo pra usar, olha como é que eles pô, falaram, cara. porra caralho, índio, ex-NS, ex-gerente da, não, da pô, pô, vai aquele ser da BED. Aquele bolo assim, vai ser meu, eu vou fazer golpe de estado. É Bora, pô, tem que é. dar o um golpe de estado Bora, mesmo, papo Bora armar a, a por amarela, troiazinha pro borboleta. Bora armar a troiazinha pro borboleta, papo reto. Bora armar os três, vem, vem, vem. Ele não vai saber que é